Olá estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rogers, professor da disciplina de estatística e probabilidade. E nesta aula nós vamos estudar variáveis aleatórias e modelos probabilísticos. Que nada mais é do que uma continuidade do estudo de probabilidade. A gente só divide em dois momentos, porque na, nas aulas do módulo anterior, a gente viu é, técnicas de... É, de cálculo de probabilidades propriamente dito. A partir de agora, a gente vai começar a contextualizar este cálculo de probabilidades dentro do estudo que, de fato, nos interessa aqui na estatística, que são as variáveis aleatórias e os modelos probabilísticos. Então, o que a gente vê na aula de hoje? A definição formal de probabilidade, eu deixo para apresentar neste módulo, porque, no primeiro momento, é interessante a gente é, aprender as técnicas para nesse momento a gente definir dentro do escopo que a gente utiliza na estatística. Depois a gente vai ver um pouco de variáveis aleatórias e como que elas se comportam em termos de modelos probabilísticos, discretos e contínuos. Ou seja, quando a gente estuda modelos de probabilidade, está muito associado à essência da natureza da variável, se ela é discreta ou se ela é contínua. Vamos iniciar nossa aula partindo do exemplo da aula do módulo anterior. Numa urna existem duas bolas vermelhas e seis azuis. Sorteando-se duas bolas sem reposição, destacado, qual a probabilidade de ambas serem vermelhas? Então, se vocês se recordam da aula passada, nós fizemos esse exercício no primeiro momento por meio da árvore de probabilidades, em que nós representamos ali as duas retiradas a primeira e a segunda, reparem que elas se diferem a partir do número que está no denominador, na primeira retirada o denominador é 8. na segunda retirada o denominador é 7. porque estamos em um evento sem reposição, um fenômeno, um experimento sem reposição. Então a bola que é retirada no primeiro evento não volta para a urna para participar da segunda retirada. Então nós distribuímos ali as probabilidades de cada uma das retiradas por corpo considerando a frequência de cores que temos nas urnas. Duas bolas vermelhas e seis bolas azuis. E vocês também se recordam que nós estimamos as probabilidades de sair duas vermelhas, azul e vermelha, vermelho e azul, e duas azuis. Então nós calculamos a partir da frequência das bolas em cada uma das retiradas por cor, de quais são os possíveis resultados em duas retiradas. 2 sobre 56, 12 sobre 56 e 30 sobre 56. Vamos agora definir a variável aleatória X, maiúsculo, como sendo o número de bolas vermelhas obtidas em duas extrações sem reposição. Isto é, o mesmo experimento que nós estamos tratando no exemplo. Então, no primeiro resultado eu tive duas bolas vermelhas, a minha variável x, ela assume o valor 2. Nos dois resultados seguintes, vermelho, azul, e azul e vermelho, eu tive apenas uma bola vermelha. Então, a variável aleatória x assume o valor 1. E no resultado azul, azul, significa que eu não tive nenhuma bola vermelha. Se a minha variável aleatória x, ela tem, ela representa o número de bolas vermelhas, o número de bolas vermelhas e o resultado azul-azul é zero. Portanto, x igual a zero. Então, nós temos as respectivas probabilidades de x igual a zero, x igual a 1 e x igual a 2. Então, nós podemos atribuir ali as probabilidades que eu tenho de x assumir o valor zero, x assumir o valor 1 e x assumir o valor 2. Então, a probabilidade de nós não termos de termos nenhuma bola vermelha é 30 sobre 56. A probabilidade de termos uma bola vermelha é 24 sobre 56. E a probabilidade de termos duas bolas vermelhas nos dois sorteios sem reposição, nas duas retiradas sem reposição, é 2 sobre 56. Então, repare que é um experimento aleatório, já que nós temos ali bolas que vão participar das extrações sem reposição, e nós não sabemos, não temos controle sobre qual bola irá ser sorteada, então estamos diante de um experimento aleatório, e os resultados variam. Eu posso ter as duas bolas vermelhas, eu posso ter uma bola vermelha, ou eu posso ter nenhuma bola vermelha. E além disso, nós observamos que alguns resultados são mais prováveis do que outros, Concorda comigo? Se na urna nós temos seis bolas azuis para duas bolas vermelhas, significa que eu espero, no sorteio, é encontrar mais bolas azuis do que bolas vermelhas. Concorda comigo? É isso que a gente vê nesse quadro aí. A probabilidade maior é de nós não encontrarmos nenhuma bola vermelha. No caso, quando a minha variável aleatória é X assume o valor igual a zero, cuja probabilidade é 30 sobre 56. E repare que o somatório dessas probabilidades é 1, representa a unidade, representa os 100%. Quando eu faço somatório 30 sobre 56, mais 24 sobre 56, mais 2 sobre 56, isso não vai retornar o valor 1? Então significa que eu estou diante de uma distribuição de probabilidade de uma variável aleatória. Então quando é que eu estou diante de uma distribuição de probabilidades eu estou diante de uma distribuição de probabilidade quando eu conheço o experimento, ou seja, eu sei todos os possíveis resultados que eu posso ter com aquele experimento, que é nenhuma bola vermelha, uma bola vermelha ou as duas bolas vermelhas, e eu consigo estabelecer a probabilidade de ocorrência de cada um dos resultados desse experimento. E por mais que algum desses resultados sejam mais prováveis do que outros. Então, eu estou diante de uma distribuição de probabilidade quando eu reconheço todos os possíveis resultados e sei calcular a probabilidade de cada uma delas. E se esse somatório não resultar um, é porque você ou errou no cálculo ou não está considerando todos os possíveis resultados no experimento. Então, para ser o um experimento, eu tenho que, de fato, conhecer todos os seus possíveis resultados. E é isso que nós temos aqui nesse caso. Eu sei que eu posso ter x igual a zero, x igual a um, x igual a dois. Não tem como em duas extrações eu ter três bolas vermelhas. Isso é impossível. Eu tenho no máximo duas bolas vermelhas, já que eu estou considerando duas extrações. Então, essa é uma definição um pouquinho mais prática do que é uma variável aleatória e o que é uma distribuição de probabilidade de variável aleatória. A partir disso, então, nós podemos definir formalmente o que é uma probabilidade, já que no vídeo do módulo anterior, a gente apenas trabalhou com uma intuição de probabilidade por meio de uma relação de frequência e a partir de técnicas de cálculo de probabilidade. Só que é importante a gente falar em probabilidade em termos formais, dentro do estudo de variáveis aleatórias e modelos probabilísticos, porque agora a gente tem mais clareza de que forma que esses conceitos se relacionam entre si, principalmente quando eu estou trabalhando com uma distribuição de probabilidades. Então acompanhem comigo. Nós temos espaço o espaço amostral ômega finito, com elementos que vão de 1 até k, e a cada elemento, evento elementar, ou seja, a cada um desses elementos, nós associamos uma determinada probabilidade de ocorrência. E nós sabemos que essas probabilidades do evento têm que satisfazer a essas condições, 1 e 2. A probabilidade ela sempre vai estar entre 0 e 1, para qualquer que seja o valor é, desse izinho que pertence ao conjunto que vai de 1 até k. E o somatório dessas probabilidades, de p1, p2 até o késimo termo, tem que ser igual a 1. E isso garante, então, a distribuição de probabilidade. Veja, vou destacar novamente, o que eu chamo, o que nós entendemos como sendo uma variável aleatória. Primeiro, para ser uma variável aleatória, ela deve variar. E se ela varia dentro do experimento aleatório, eu tenho que conhecer todos os seus possíveis resultados. Conhecendo os seus possíveis resultados, eu consigo estimar, então, as probabilidades de ocorrência de cada um desses resultados. E se eu elenquei corretamente todos os possíveis resultados, e eu tenho calculado corretamente todas as probabilidades associadas, quando eu faço somatório de todas essas probabilidades, ela tem que me retornar sempre o valor igual a 1. Então, a, é intimamente ligada a ideia de, de probabilidade frequentista com a sua distribuição de probabilidades. E é sobre isso que ele define um pouquinho mais no meio do slide. É, dizemos que os números reais P1, P2, PK, que são as probabilidades associadas a cada um dos eventos do meu espaço amostral, definem uma distribuição de probabilidade de ômega, ou seja, ele reconhece todos os possíveis resultados e consegue estimar a probabilidade de cada um desses resultados. E ele fala um pouquinho mais ali, ó. seja A um evento qualquer de ômega, definimos a probabilidade do evento A, e indicamos por P de A da seguinte forma, se A for um conjunto vazio, a sua probabilidade é zero. Se A for um conjunto não vazio, a sua probabilidade é qualquer que seja a probabilidade do evento associado a este evento A. Em outras palavras, se nós temos um evento que não pertence ao nosso experimento aleatório, como por exemplo, nesse lançamento de duas bolas, dessas né, duas extrações de duas bolas, nós não temos como ter três bolas vermelhas em dois lançamentos. Então, é um evento vazio, é um evento que não pertence ao meu espaço amostral. Consequentemente, a sua probabilidade associada é sempre zero. Então, se o resultado não pertence aos possíveis, ao conjunto dos possíveis resultados no experimento aleatório, a sua probabilidade de ocorrência ela sempre vai ser igual a zero. A partir de agora, a gente vai falar de alguns modelos probabilísticos. É importante, dentro do, da estatística, estudarmos modelos, porque é a partir desses modelos que a gente vai tentar é, descrever o comportamento de alguma variável aleatória no estudo. Então, veja, a gente retira uma pequena amostra da população para estudo, estabelece ali as suas principais características em nível descritivo, que nós vimos no primeiro módulo, e a partir disso, considerando a natureza também da variável, se ela, é, se ela é quantitativa, qualitativa, contínua, discreta, a gente consegue associar a algum modelo, ou a gente tenta, pelo menos, associar a algum modelo de distribuição de probabilidades. E a partir de então, a gente consegue trabalhar mais futuramente em termos de inferência estatística, em termos de mensuração da incerteza a ela associada. Então, nós temos que reconhecer, primeiramente, qual é a natureza dessa variável. Ela é contínua? Ela é discreta? E nós vamos ver, até o final da aula, que o modelo mais é, importante em termos da estatística é o modelo de distribuição normal, que é o um modelo contínuo. Mas, em termos didáticos, para o estudo de probabilidade, a gente apresenta também algum modelo discreto e algum modelo Contínuo para estudo. Se vocês forem buscar outra literatura para estudo, vocês vão ver alguns desses exemplos que eu trouxe para vocês. Vocês vão ver o um modelo discreto de Bernoulli, o um modelo discreto da binomial, geométrica, hipergeométrica, Poisson, entre outras. Tem vários outros modelos discretos de variáveis discretas. Da mesma forma, vocês poderão ver outros modelos, uniforme, constante exponencial e normal, como sendo exemplo de modelos contínuos. Só que aqui, em razão do tempo e em razão do foco que nós temos para o estudo é, em uma graduação de ciência de dados, nós vamos apresentar neste momento apenas dois modelos discretos para conhecimento e um modelo contínuo, que é o mais importante, que é o modelo normal. Mas nada impede de vocês de irem em busca de estudar outros modelos a partir de outras literaturas. Como exemplo de modelos discretos, eu trouxe apenas dois para vocês, que são os mais estudados é, em termos de ementa para probabilidade estatística, que são os modelo binomial e o modelo de Poisson. Eu lembro vocês que modelo probabilístico nada mais é do que uma forma mais facilitada de se estimar as probabilidades de ocorrência. Dada a natureza do evento, e dada a natureza da sua variável. Por exemplo, para a distribuição binomial acontecer, em resumo, o experimento ele tem que ser repetido por um número fixo de vezes, n tentativas, há somente dois resultados possíveis, sucesso e fracasso, e a probabilidade de sucesso deve ser constante em todas as tentativas. E nós definimos a variável aleatória X como sendo as contagens de sucesso em n tentativas. E nós temos como parâmetros apenas os termos N e P. Bom, em resumo, como, no, como por exemplo, o caso de uh, intenções de voto. Ele pode ser classificado como sendo um, um modelo binomial? Pode ser. Vamos supor que num grupo de 100 eleitores, eu queira verificar quais são qual a proporção de eleitores que votam no candidato A. Então, veja que eu tenho um número fixo de tentativas em 100 eleitores e eu chamo de variável aleatória X o sucesso. O que é o sucesso nesse caso? O evento de quantos eleitores irão votar em determinado candidato A. Então, eu estimo essa probabilidade por meio desse modelo que está apresentado a vocês na coluna mais à direita. A probabilidade que eu tenho da variável aleatória X Assumir um valor K é igual ao número binomial de N sobre K, P, que é a probabilidade de sucesso, elevado a K, vezes Q elevado a N menos K. E quem são cada um desses termos? É só acompanhar ali na tabela quem é o K, quem é o P e quem é o Q. K é a quantidade de pessoas que votam em N tentativas, ou seja, a quantidade de pessoas que votariam num grupo de 100 pessoas. P é a probabilidade de sucesso em uma tentativa que você pode estimar, é, mesmo que teoricamente, para o estudo. E Q é complementar, que é a probabilidade de fracasso para uma tentativa. Por isso que ele elencou ali, que Q é igual a 1 menos P. É complementar da probabilidade P. E o processo de Poisson. O que é o processo de poação? Ele está mais interessado em calcular a probabilidade de ocorrência de um evento por unidade de tempo, unidade de área ou unidade de volume. E o seu parâmetro é apenas a média. Então, se você observar um pouquinho mais à sua direita, você vai ter ali a fórmulazinha para o estudo de Poisson: P de x é igual a média elevado a x vezes a constante de Euler elevado a menos a média sobre x fatorial. Então, são modelos que já foram construídos, que são amplamente trabalhados em termos de eventos discretos e que nos auxiliam no cálculo de probabilidades. Vamos ver alguns exemplos para que isso fique um pouquinho mais claro. É, um dado é lançado três vezes. Qual que é a probabilidade de sair exatamente um 6 em três lançamentos? Então, repare que na figura eu tenho representado os três lançamentos. Para cada um deles eu tenho sucesso e fracasso. Então, nós podemos estimar a probabilidade de sucesso, que é sair um 6, como sendo um para 6 já que um dado tem seis faces e apenas uma delas corresponde ao número 6. Então, o meu sucesso que eu estou interessado em medir é a quantidade de seis que sai em um lançamento de um dado. Se o sucesso é um, é um sobre 6, o fracasso é 5 sobre 6, já que é a sua complementar. Então, a partir daquela árvore de probabilidades, a gente pode ter esse quadro aí que representa uma sequência de sucessos e fracassos que a gente tem. Sucesso, sucesso, sucesso, sucesso, sucesso, fracasso, e assim por diante. E a cada uma da ocorrência de sucesso e fracasso, a gente já tem as probabilidades associadas. 1 para 6 no caso de sucesso e 5 para 6 no caso de fracasso. E ali nós estimamos as probabilidades de cada um desses eventos. Então, a probabilidade de sair exatamente um 6 corresponde a esses eventos que estão destacados em vermelho. Ou seja, um sucesso em três lançamentos. Sucesso, fracasso, fracasso. Fracasso, sucesso, fracasso. E fracasso, fracasso, sucesso. Então, esses correspondem à probabilidade de sair exatamente um 6. Então, se eu quero estimar a probabilidade final, basta fazer o somatório desses valores e encontrar a probabilidade de aproximadamente 34,7%. Mas eu poderia também resolver essa questão utilizando aquele modelo binomial. Se... É, K é o número de sucessos em N tentativas, eu quero ter um sucesso em três lançamentos, em três retiradas, em três extrações. Então, K é igual a 1 e meu n é igual a 3. A probabilidade de sucesso a gente já sabe que é 1 para 6 e a probabilidade de fracasso a gente sabe que é 5 para 6. E, utilizando a fórmula da distribuição binomial, a gente encontra também a mesma probabilidade que a gente fez por meio da árvore de probabilidades. Vamos agora para o modelo de Poisson. Lembrando que o modelo de Poisson está interessado em determinar a probabilidade de ocorrência de um evento por unidade de tempo, volume ou área. Acompanhe comigo o exemplo. O número médio de acidentes mensais de um determinado cruzamento é 3. Qual que é a probabilidade de que no mês ocorram 4 acidentes nesse cruzamento? Veja que nós estamos diante de um modelo discreto, já que o número de acidentes é discreto, são valores inteiros, nós temos nenhum acidente, um acidente, dois acidentes, 10, 20, 30 acidentes, e nós não temos números reais para acidentes. Eu estou interessado no valor X igual a 4, já que eu quero saber 4 acidentes de determinado mês. E o número médio é 3, que é o número médio de acidentes por mês naquele cruzamento. Então, basta eu substituir esses valores dentro do modelo de Poisson e encontrar a probabilidade de aproximadamente 16,8%. Repare que, para calcular a probabilidade em Poisson, nós temos que fazer uso de uma calculadora ou de alguma aparelha eletrônica, já que nós utilizamos na fórmula a constante de Euler, que é o número irracional. Então, nós temos que fazer uso dessas tecnologias para nos auxiliar no cálculo das probabilidades. E agora a gente vai falar do modelo normal, que é o modelo mais importante na estatística, por mais que ele trabalhe com valores contínuos, mas é utilizado dentro da própria inferência estatística. Vamos acompanhar as suas principais características, que é a concentração de valores em torno de um valor central, a simetria em torno desse valor central e uma frequência pequena de valores extremos. Está representado aí por meio dessa imagem. Reparem que o modelo central é a que concentra a maior probabilidade de ocorrência, enquanto que valores mais extremos, tanto à direita quanto à esquerda, são menos prováveis de acontecer. Então, a, o modelo normal, a curva normal, ela tem essa característica de ser simétrica em torno de um valor central, ou seja, deixa 50% de probabilidade à direita e à esquerda. Ela tem algumas características próprias em função do desvio padrão que se distancia da média. Um desvio padrão, dois e três desvio padrão. Então ela me dá uma garantia de que até um desvio padrão nós temos 68% de distribuição dos dados. Dois desvios padrão, 95%. Três desvios padrão, 99,7%. Mas como que eu calculo essa distância em função do desvio padrão? Vamos para um exemplo, que isso fica um pouquinho mais claro. Suponha que X, que é uma variável aleatória, é o peso de bebês ao nascer, e que, numa certa população, X tem uma distribuição normal com média 3.000 gramas e desvio padrão de 1.500 gramas. Qual que é a probabilidade de eu ter um bebê, então, com peso abaixo de 1.500 gramas? Bom ele está assumindo que X tem uma, uma distribuição normal. Então, nós vamos utilizar o modelo normal de probabilidades para estimar essa probabilidade. Então, veja nesse gráfico que estar abaixo de 1.500 gramas significa que eu estou distante a um desvio padrão da média, correto? Se a minha média é 3.000 gramas e eu estou abaixo de 1.500 gramas, essa diferença corresponde exatamente a um desvio padrão, já que o desvio padrão é de 1.500 gramas. E aí, pelo gráfico anterior, a gente repara, a gente observa que estar a um desvio padrão abaixo da média, significa que eu estou a 16% abaixo desse um desvio padrão. Já que o modelo normal, ele é simétrico, 50% à direita, 50% à esquerda, e eu sei que um desvio padrão abaixo da média corresponde a 34%, repare que é a metade do, do 68%, portanto, a sua complementar é 16%. Logo, a probabilidade de o um bebê nascer com peso inferior a 1.500 gramas é 16%, ou 0,16. Vocês vão ver a partir do, do material que está destacado para vocês no ambiente virtual, que o modelo normal ele é um pouquinho mais complexo do que isso, mas, a partir desse exemplo, você tem uma noção da importância que determinado score está abaixo da média ou acima da média e a partir disso a gente consegue estabelecer as probabilidades de ocorrência. Você não verá nesse vídeo, mas certamente nas videoaulas que estão destacadas para vocês, vocês aprenderão a estimar as probabilidades de qualquer modelo normal a partir de uma tabela normal que também será apresentada para vocês ao longo das videoaulas. Portanto, em resumo, o que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos, finalmente, a definição formal de probabilidades por meio do estudo de variáveis aleatórias e alguns dos principais modelos probabilísticos discretos e contínuos. Eu espero que vocês tenham entendido os aspectos principais dessa videoaula e se utilizem das diversas ferramentas que nós preparamos para você no ambiente virtual de aprendizagem. Então é isso, e tenham bons estudos.